Eu acho que eu devia fazer alguma coisa, toda introdução. Agora, toda tô introdução de vídeo, a gente vai ver uma frase do Machado de Assis. É pecado sonhar? Não, capítulo, nunca foi. Bom dia. Bom dia. Eu tava vendo o Reddit de Minecraft e eu vi esse bagulho aqui. O mágico. O mágico tá ali, ó. Pé, gira. Ai, ah, tanto faz. Eu tava me perguntando como é que eu posso mostrar isso pra você. Então, é... Ok, bom dia. Eu digo bom dia porque já é 3 horas da manhã. E bom, vamos aqui no Cubo mais. Não sei, acho que eu devia ficar no survival pra ser mais graça. Eu tive que instalar o um mod. Acho que esse daqui seria o botão de bagunçar tudo. Eu estou com medo, porque tá lagando muito. Eu vou diminuir, vou limitar os FPS, que é melhor pra gravação. Aí você clica aqui, ver se resolver. Ok, tá se resolvendo, gente Eu não sei quanto tempo eu devia esperar pra se resolver tô esperando aquela parte laranja se completar Tá ah, calma Nossa, velho Mágico Eu tô usando um mod que, tipo, ele adiciona um monte de bloco novo Meu Deus sei, Não! Só não sei, cara É só bonita olha, mano Bonita Não sei o que dizer, cara É literalmente o um cubo mágico que se resolve no Minecraft Que? Ah, achei que já tinha se resolvido Calma Se resolveu! hora, velho eu consigo mexer, eu consigo mexer, eu consigo mexer, velho Vamos resolver o cubo mágico Tá bagunçando tudo Pelo progresso Não uh... Nossa, velho O que isso significa? Tá ah. Que falta Eu não sei, cara O cubo mágico é muito confuso muito melhor de ver a máquina resolver ah Cara, como se resolve o cubo mágico Cara, mas é muito interessante, velho O que é literalmente o cubo mágico que se resolve dentro do de uma encra Mano, Olha isso, todo esse sistema de redstone E, e ainda tem os bagulhos do mod Pô, oh, mano não construir com esse bloco Droga. Eu achei que ia demorar muito mais, velho. Meu Deus, não. Que? Tá bom. Que que é isso? Calma, eu posso aumentar a velocidade do processo? Meu Deus, o que eu fiz? Nossa, velho, dá até pena de mexer. Nossa, mano, que da hora, velho. Puta, acho que eu quebrei. Meu Deus, eu quebrei tudo. Nossa, mano, parece muito assustador. Ai, eu vou construir em cima do bloco. Mano, calma, calma, calma. Vamos ver a melhor coisa da vida de vocês. <risos> Droga. Droga. <risos> Meu Deus é. é a mensagem, gente O vídeo não acaba Mas antes de eu fazer qualquer traquinagem por... O resto disso, eu gostaria de tirar o seu tempo um segundinho porque eu sei que é chato ver gente fazendo esse tipo de coisa Pra dizer pra você que apenas uma pequena porcentagem de vocês que assistem estão insubscritas Então assim, se você puder fazer esse favorzinho pra mim, eu agradeceria demais, obrigado então, só dar uma curiosidade rápida aqui pra vocês, eu vou ler um pouquinho do que o próprio criador do Cubo Mágico escreveu no seu post do Reddit. Foi quando eu tive a ideia desse vídeo, que eu peguei de lá. É, no caso, como ele fez isso? Ele apenas fez o Cubo Mágico com um mod chamado Cray, e ele realmente teve que se basear em criações reais, obviamente, de cubos mágicos. E também ele, realmente, ele resolve. Ele resolve qualquer uns, uns quatro. 43 quintilhões de permutações possíveis. O que, que significa uma permutação? Queríamos pesquisar em tempo real o que é permutação de matemática, eu sou horrível em matemática Possíveis é terrivelmente ineficiente Porque o faz peça por peça Ou seja, é ineficiente o jeito que ele fez Mas porra, vamos considerar o fato que Velho, é em Minecraft Geralmente ele demora cerca de 2 minutos e 30 segundos pra resolver Eu não sei, provavelmente eu vou Contar isso na edição Daí eu posso responder vocês Ó, 3, 2, 1, vai aparecer a resposta na tela tem um tempo foi para construir, ele disse que de 56 horas 56 horas 50 a 60 horas Porque ele teve que reprojetar e fazer tudo de novo várias vezes Realmente, cara 50 a 60 não ia demorar Eu não ia não ia demorar não ia gastar 50 a 60 horas para fazer isso Como funciona? O cara posiciona o cubo, tem uma intensidade de sinal de redstone Fixa por uma alavanca analógica No caso pra gente foi aquilo que eu mexi E fez o cubo mágico quebrar Todas as faces tem que possuir sensores Pra você queira saber Se ele vai otimizá-lo Ele disse que não Porque é, é meio complicado é fazer um, um cubo mágico dentro do Minecraft.